Vida longa, o mestre bulibuli, pela garra coragem e excelência, que na arte da vida é resistência, na viola outro tanto se calcule. Seu exemplo para sempre me estimule que o que é bom deve ser sempre seguido, mesmo sendo o caminho mais cumprido, a coragem é maior que a jornada. Muita luz, mestre, em sua caminhada, acredito, nem tudo está perdido. Um poeta é poeta quando aflora Lá no berço os indícios da missão Que igual a semente de feijão Traz o broto de dentro para fora Se aqui é, nego velho Ainda não é hora de tocar a sirene da escola Pois se na estrada da vida a gente atola Ao invés de afundar, faz o inverso E mesmo nunca vi perna fazer verso E nem um dedo de pé tocar viola, ao mestre Bully Bully, poeta Oliver Brasil.